Mais uma carreira de 60 pontos altos, agora assim. Agora ele começar a fazer aquele ponto que vai ficar parecendo uma rede. Para isso, eu vou separar alguns pontos, eu vou contar cinco pontos, e a cada cinco pontos, eu vou colocar um marcador que é o primeiro ponto: um, dois, três, quatro, cinco, marcador no próximo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, marcador no próximo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, e o marcador no próximo. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto da carreira, fazer um ponto baixíssimo. Feito ponto baixíssimo, agora eu vou fazer apenas uma correntinha, vou vir aqui no mesmo ponto e dessa vez eu vou fazer um ponto baixo, agora eu vou fazer nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou vir aqui no primeiro marcador e vou fazer um ponto baixo. Agora, novamente, nove correntinhas. Vou no próximo marcador e faço um ponto baixo. Ou seja, faz nove correntinhas, pula cinco pontos, faz um ponto baixo, depois novamente nove correntinhas, pula cinco pontos, até o final da carreira. Peguei aqui na última alça da carreira, a última vai ser feita de um jeito um pouquinho diferente, iremos fazer quatro correntinhas, feitas quatro correntinhas, eu vou laçar a agulha quatro vezes, eu vou vir aqui. No primeiro ponto baixo da carreira, vou inserir a minha agulha, vou puxar a linha. Vou ficar com cinco alças na agulha. Agora, eu vou puxar a linha de duas em duas. Passa por duas. Agora, por Mais duas. Mais duas. E agora as duas. Vamos terminar com a linha no topo da alça. Para começar a nova carreira, vamos fazer novamente nove correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Feitas nove correntinhas, eu vou vir aqui na primeira alça da carreira anterior e vou contar cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. A quinta correntinha, que é exatamente o topo da, da alcinha, eu vou inserir entre o elo das correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir isso por toda a volta. Novamente, nova correntinha. Vou na próxima alça, um, dois, três, quatro. Enfie a agulha no quinto, na quinta correntinha, faça um ponto baixo. Terminando aqui a segunda carreira, as correntes. Aqui foi onde começamos essa primeira, essa segunda carreira. Agora eu vou finalizar da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Fazemos quatro correntinhas, quatro correntinhas, laçamos quatro vezes, vamos ficar com cinco alças na agulha, vamos vir aqui nesse ponto que fizemos na união, fazer puxa, ficando com seis alças, vamos atravessar de duas em duas. Completando aqui as nove correntinhas e paramos no topo da alça. Agora, vamos repetir esse processo novamente, fazendo mais nove correntes. Vamos ir no topo da próxima corrente, contar um, dois, três, quatro, inserir dentro da quinta corrente, fazer um ponto baixo. Vamos repetir esse processo até chegar na altura que você deseja para o seu bolso. Para tentar explicar melhor como vamos fazer... As alças da bolsa, eu fiz esse desenho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho uma representação de todas as dez alças que formam quando estamos fazendo as correntinhas na bolsa. E se dividirmos a partir do meio aqui, vamos separar cinco alças para cada lado. A alça da bolsa será formada a partir dessa, das laterais maiores e vai ser feita da seguinte forma. Vamos fazer, agora separado, sem completar o círculo completo, vamos fazer as quatro alças. De cada lado. Não iremos fazer aqui. Vamos separá-las. Então, vamos fazer mais uma alça de cada lado. Agora, separando aqui, não vamos completar as três. E a partir dessas duas pontas, iremos fazer a alça. O mesmo deste lado. Então, primeiro vamos separar aqui. Depois aqui e vamos fazer a alça. Agora eu vou mostrar na bolsa como vai ficar. Aqui eu fiz cinco carreiras para dar a altura que eu gostaria para minha bolsa, quanto padrão das correntes: uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu irei começar a fazer a parte das alças. Como eu disse antes, as alças serão feitas a partir das laterais maiores. Eu já coloquei esses marcadores aqui, separando os cinco pontos de cada lateral. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. E o quinto ponto, que é o último para fechar a carreira, eu ainda não fiz. Ou seja, esses marcadores foram colocados nestes... Como a minha carreira ela vai terminar aqui, eu terei que arrematar a linha e começar a partir de outro lugar para dar certo para fazer a alça. Então, a última carreira, em vez de finalizar daquela forma que eu mostrei antes, eu vou fazer como se fosse uma, uma das alças do meio. Vou fazer uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou vir aqui na base. Vou fazer ponto baixo. Vou pegar esse fio, arrematar e esconder. Então vou começar a partir de um dos marcadores, para poder fazer a alta Pronto. Agora está arrematado e escondido a linha. Tenho aqui o bolso com as cinco carreiras das correntes. Agora irei começar de novo a partir de um dos marcadores. Fazer o nozinho inicial. Vou vir no meio de uma das alças que tá com o marcador. Um, um dois, três, quatro. na quinta corrente. Vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo. Vou fazer agora nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou vir no topo da próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o ponto baixo. Ou seja, eu acabei de fazer esta primeira alça. Vou fazer as próximas três, Acabei de fazer três das correntes. Para fazer essa próxima, eu terei que fazer mais, terminar no topo para poder continuar e fazer essa alça de cá. Ou seja, essa alça eu irei fazer da mesma forma que estávamos fazendo para terminar a carreira: fazer quatro correntes uma, duas, três, quatro laçar a agulha quatro vezes. Vou vir no topo da, da próxima corrente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou puxar a linha. E agora, irei atravessar de dois em dois. Parando aqui, no topo da quarta corrente. Então, olhando aqui no esquema, fizemos todas as quatro alças e estamos neste ponto. Agora, teremos que fazer mais desta. alça. Irei fazer esta alça e arrematar como fizemos antes. Como dessa vez iremos voltar, eu vou virar o trabalho... E fazer normalmente: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco. irei cortar a linha e arrematar depois eu irei esconder a ponta então terminamos fazer mais esta alça agora eu irei fazer esta alça e continuar para fazer Agora, a próxima alça, eu vou ter que vir nessas duas alças aqui, fazer. Olhando aqui, eu terei que fazer esta alça parando no topo. Ou seja, eu vou ter que fazer ela da mesma forma que estávamos finalizando as carreiras, para terminar bem aqui. Novamente, faz o novinho inicial, prende na agulha, vou vir aqui no topo de uma das alças, um, dois, três, quatro, cinco. Prendei com ponto baixíssimo, e agora... Quatro correntinhas. Vou dar quatro laçadas na agulha. Vou vir no topo da próxima corrente. Puxar a linha. E agora, atravessar de dois em dois. Terminando no topo da corrente. Agora só falta a alça para finalizar. No caso, a alça maior, onde vamos usar para pendurar a bolsa no braço. Para fazer ela, eu irei fazer 30 correntes 30 correntinhas. feita as 30 correntes, eu vou vir no topo da outra alça. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode fazer maior ou menor, do tamanho que preferir. 30 correntinhas eu achei um tamanho legal. E para essa alça que vai ficar pendurada no ombro ficar um pouco diferente, eu vou voltar com uma carreira de pontos baixos. Faço uma correntinha, viro e faço 30 pontos baixos. Pronto, a da bolsa vai ficar dessa forma.